Olá, eu fiquei um tempo sumido, muito trabalho Mas agora eu estou de volta para mostrar para vocês O que vai vir de novidade na Adobe CC 2017 Eu falei, estou falando também né, um pouco nesses vídeos Um pouco sobre o MIDI encoder, Um pouco sobre o Premiere E esse vídeo aqui é sobre o After Effects Então em outros dois vídeos você vai ter um pouquinho sobre o After Effects, um pouco sobre o Premiere e um pouco sobre o Media eu estou aqui com o After Effects 2015.3 que foi a última versão que veio dele 15.3 e esse aqui provavelmente, é a versão que você tem em casa então eu vou começar mostrando como ele era antes, assim era a interface, esse aqui é um, no caso um MP3 que eu baixei, né, de uma trilha que eu fiz para um vídeo que eu editei do, do, do aniversário do meu sobrinho, só de brincadeira mesmo. Então esse é o arquivo que eu vou usar como referência. E esse aqui então já é o After 2017. Você vai reparar de cara que eu tenho a interface um pouquinho diferenciada, então os ícones são todos redesenhados, os botõezinhos todos um pouquinho diferentes também. E esse é o mínimo que a gente vai ver de diferença assim, logo que abrir entre os dois. Então repara, flipando um pouco que Tem pequenas diferenças Eu estou aqui com o preview né, Que também tem essa diferença Mas é isso De software mesmo Eu tenho para cara de conversa Então por isso que eu estou com esse áudio aqui aberto Eu vou voltar aqui no meu After 2015 Vou simplesmente dar dois cliques Na minha trilha E vou botar ela para tocar para vocês poderem ouvir como era Hoje, né? ou seja, como é Que o, o usuário do After está acostumado a ouvir um áudio Então eu clico ele fica, ele faz tempo dar um caching e essa música então não toca em tempo real então é isso que eu tenho meio sem noção né, meio chato se eu ponho isso na timeline a partir de um projeto a mesma coisa então é isso ele tá tentando fazer um caching aqui para só depois tocar e não fica tão bom vou no after 17, vou fazer a mesma coisa vou, vou dar dois cliques assim que eu clicar nele, Então é isso, eu tenho o meu, minha, o meu áudio tocando em tempo real e Isso funciona também para o seu projeto, então se você tem um projeto com comps e outras coisas lá dentro A partir do momento que ele fez, uh, é que a partir do momento que ele leu esse arquivo de mp3 né, Ou áudio wave, se, tiver, se for o caso Você pode tocar na timeline e vai tocar em tempo real Uma coisa também interessante nele, que eu não vou chegar a mostrar aqui porque não faz muito sentido, só para perder tempo, mas é que agora ele lê as camadas de efeito, então ele tenta só refazer o caching da camada que foi alterada. As outras camadas que estão por baixo dela e que continuam inalteradas, ele simplesmente armazena aquele caching e ele vai em frente. Então isso também agiliza bastante o preview. Quando você for criar um projeto novo, antigamente no meu After 2015, eu tinha a mesma janela, mas você repara que agora eu tenho a aba de 3D render aqui dentro. Então essa é a original, essa é a nova, então eu tenho a opção de 3D render aqui dentro. No meus basics, agora eu tenho a opção de 4 8K, que antes eu não tinha. Então era isso aqui que eu tinha antes, né? tinha o que eu acabei criando lá embaixo. Mas agora você tem embutido aqui também todos os outros HDs e na questão do render do 3D render a opção que para quem trabalha com Cinema 4D e 3D dentro do After vai ser mais interessante é usar justamente a render engine do Cinema 4D dentro do After Effects e, e também isso vai deixar também o seu projeto bem mais rápido aqui ele diz o que, que ele habilita o que, que ele desabilita e na opção de option você tem como deu, fazer um uma, só arrastando aqui então você diz você prefere é, velocidade ou se você prefere manter qualidade. Então você pode deixar aqui no meio e ele vai organizando isso para você. Também tem aqui também dizendo onde está instalado o seu Cinema 4D. Aí dependendo da versão que você tem pode fazer alguma diferença. Mas eu não cheguei a testar isso também não, porque eu, eu sou, talvez você já velho já, e eu não uso o Cinema 4D no After Effects. Um... Os filtros também estão sendo redesenhados, então antigamente a gente tinha no After essa lista de filtros, que você já deve conhecer, assim espero eu. Vou tirar aqui. Então você tinha a lista de filtros, e o que acontece agora, é que no After 2017 você tem alguns filtros, que assim como no, assim como no Premiere, eles são acelerados. Então deixa eu tirar aqui Procurar Color Correction Então você tem por exemplo Brilho Contraste, você tem Hue Saturation, Lumetri Colors Tint, alguns deles são acelerados Via GPU e, Então o pessoal da Adobe compreende Que cada vez mais O After Effects vai usar A sua placa de vídeo e menos o processador Como era antigamente Então Se você for fazer um upgrade, se você for trocar né, De versão de After Começa a pensar já nessa, nessa mudança que eles estão fazendo Também uma coisa que a gente tinha no, tradicionalmente é o Adobe Dynamic Link E com a integração do Libraries né, Que são aquelas bibliotecas que você tem na Cloud Então você pode trocar é, arquivo entre os softwares da Adobe usando a Cloud e essas Libraries Isso já começou a perder um pouco de função do Dynamic Link, mas ele ainda existe ali mas mais legal do que isso, é uma função nova que está começando a rolar. Para quem já assistiu o vídeo do Premiere, já viu como funciona isso. E aqui no After você tem a mesma integração. Você tem esse Team Project. Então o Team Project é um projeto colaborativo que você pode então é, subir arquivo de After para o Premiere. Você pode do Premiere buscar o um arquivo de After. Então colaborativamente, ao mesmo tempo, você pode ter várias pessoas trabalhando no mesmo projeto. E, obviamente, tentar deixar isso de uma forma organizada. Então, quando você cria isso aqui, você vai buscar um projeto, e ele vai, então, organizar a mídia para você, onde você vai, você convida as pessoas. Dá uma olhadinha lá no Premiere, que eu explico isso com mais calma. E uma coisa interessante também, que você vai ter agora, que já tinha antes alguma parte disso, que era salvar o After como um projeto de template. Mas agora o legal é, se você tiver um projeto salvo como template que você usa muito, você pode vir nas preferências e aqui agora você tem uma opção chamada New Project e em New Project você tem a opção aqui, novo projeto carrega uma template. Então uma vez que eu clicar nisso aqui, ele vai pedir para eu listar o meu arquivo eu seleciono o arquivo que eu quero usar como template e a partir desse momento sempre que eu criar um projeto novo do After ele vai vir como já com aquelas configurações todas, é, os objetos que eu criar lá dentro. Então, você, por exemplo, se você usa um projeto de Lower Thirds o tempo todo, porque você faz videografismo para algum produto, você pode simplesmente criar um projeto novo, já tendo aqueles aquela base de crédito, e você simplesmente clica no arquivo novo, ele cria um arquivo para você, só precisa fazer as alterações. Lembrando sempre que, quando você tem uma composição com o um texto dentro, né? Digamos que eu tenho um texto da qualquer Que isso vai ser o meu texto Base do meu projeto Eu posso muito bem pegar esse projeto aqui E exportar ele Como uma composição De template de texto Que pode ser usada dentro do Premiere Então dentro do Premiere você consegue editar O texto que foi gerado pelo After Effects Então é, Ficando ciente disso Não deixe de ver o que tem de novidade no Midian Encoder, Não deixe de ver o que tem de novidade no Premiere, e se você gostou do que tem de novo em algum deles, se você odiou tudo, se você quer falar sobre o... essas novidades do After Effects, se você simplesmente gostou, dá o seu comentário e obrigado por assistir. Até a próxima.